E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e continuando a nossa super série de Black Friday. Então, eu tive já um vídeo de Fulfillment, né? O pessoal que tá lá no Médio do Fulfillment, beleza? Aquele vídeo saiu antes de tudo, porque a gente tinha data para cumprir o Fulfillment, né? Agora, planejamento, certo? Falamos sobre como negociar com os fornecedores, como que eu vou listar esses fornecedores para eu poder pensar quais produtos trabalhar, isso é muito importante, eu coloquei no meu planejamento quais os problemas, quais as possíveis coisas boas, possíveis problemas e tal, saindo dele eu fui para quais fornecedores que eu consigo negociar alguma coisa diferente e com essa lista na mão eu vou pegar os produtos que eu vou trabalhar na Black Friday tá certo? Então fica comigo aí que a gente vai falar sobre isso. Antes disso Todos os dias meio-dia de segunda a sexta-feira eu faço live no meu Instagram, tá aqui embaixo no meu Instagram, e essa live fica online por 24 horas para que você possa acompanhá-la depois no seu tempo, tá certo? E se você entrar meio-dia você tirar dúvida comigo ao vivo, eu mesmo ali ó, pá na câmera contigo, levando sempre convidados, a gente fazendo sempre coisas diferentes, e a gente vai falar muito de Black Friday também nessas lives. Mas qual produto que o Alexandre Nogueira escolhe para trabalhar na sua Black Friday? naturalmente algo que eu vendo bem, tá certo? Ale, você trabalha com produtos encalhados? Trabalho, mas isso aí não vai ser o que vai trazer o meu grande faturamento. A não ser que você tenha um estoque muito mal planejado, você tenha 70, 80, 90 mil de estoque para queimar. Se não, ela é uma boa data para queimar produtos encalhados? Sim, é uma boa data para queimar produtos encalhados. Diminuir tua margem, botar o produto às vezes no custo e mandar embora. Isso aí eu faço? Eu faço, mas o meu foco principal não é isso que vai me trazer dinheiro, não é isso. Isso aí faz voltar um dinheiro que estava morto e que estava perdendo valor dentro do meu estoque. Agora, o planejamento do Alexandre Nogueira é em cima do que eu vendo bem. O que eu venho vendendo bem nos últimos meses, o que eu venho vendendo bem desde o começo do ano. Eu faço uma análise completa de todos esses itens. E aí eu volto na minha lista de fornecedores. Se eu escolher o produto tal, eu consigo flexibilizar aqui... Quanto que eu tenho que comprar? Qual que é a média que eu vendo dele daqui? Se o meu objetivo era crescer 25%, quanto que eu tenho que vender? Eu vou pausar esse estoque a hora que acabar? Quanto tempo esse fornecedor me, co me cobre? Eu tenho flexibilidade de pagamento? Então isso é importante para você escolher quais produtos que você vai trabalhar. Se você mexe com produção qual produto que eu vou trabalhar, eu vou produzir ele antes, eu vou me planejar, quanto que custa produzir esse produto antes. Isso é importante. Não adianta você vender um monte e você olhar para trás e você não ter braço, você não ter produção, você não teve dinheiro para comprar estoque, então toma cuidado. Isso é muito importante na escolha do item, mas eu pego, por exemplo, fazer a Black Friday no Mercado Livre, fazer a Black Friday na B2W, Fazer a Black Friday em qualquer marketplace, Carrefour, Magazine Luiza, que a gente fala de relevância para trazer o anúncio para cima, quando você faz uma busca, o padrão do, do marketplace é relevância. Eu escolho produtos que eu performo bem. Ah, Ale, mas eu prefiro aproveitar o tráfego e às vezes nem mexer no meu preço e deixar ali o que entrar entrou. Legal, esse é o objetivo da sua Black Friday. Qual o objetivo da sua Black Friday? Lembra? Por isso que eu tenho que ter planejamento. Senão eu não consigo saber o que eu tenho que escolher para vender. Então eu planejei, eu pesquisei fornecedor, os meus fornecedores. Eu coloquei tudo que eu tenho de condição lá. Agora eu estou colocando os meus produtos. Qual produto que me traria, me levaria mais rapidamente ao meu objetivo? Se o meu objetivo é aumentar meu faturamento, bater alguma coisa para ter medalha, aí a gente tem alguns pontos para pensar. E se eu, Alexandre Nogueira, vender um produto de 5 reais? Que não é o caso do Meli, né? Mas eu chego mais rápido a um aumento de faturamento de 20, 30 mil que eu quero? Ou se eu vender um produto que está dentro do meu ticket médio, que é real, 118 reais, 120 reais, eu chego mais rápido do que vendendo um produto de 5? Eu tenho uma gordura maior para trabalhar do que num produto de 5? Opa! Então peraí. O que O que eu vou fazer? certo então eu vou escolher os produtos escreva todos os produtos que te vem à cabeça ou que você pegou por relatório se você tem um relatório do que você vende da sua curva A sua curva B sua curva C pega lá e aí você coloca todos esses produtos ali quero quem mais toque coloca todos esses produtos coloca quanto que você tem coloca qual valor que você conseguiria chegar em todos esses produtos e aí baseado nisso Coloca lá, vende 100, quero vender 125, quanto eu preciso de grana para comprar, quanto que eu tenho que estocar, quanto tempo chega, Qual que, o que vai acontecer, certo? Planejamento, Black Friday é planejamento, tá? E eu bato muito nessa tecla, principalmente depois que o Mercado Livre criou a regra de 24 horas. Se você estourar a tua conta, digamos que você tem uma conta linda aí, fluindo quase platino, se você estourar a sua conta no me em novembro, você perdeu a reputação, por exemplo, por causa de atraso, um exemplo, ou reclamação. Você fica dezembro, janeiro, fevereiro, vai voltar essa conta aqui só em março, tá? Praticamente. Tá bom? Então, se liga. Fica ligado. Porque não é fácil de recuperar a conta depois que perde a reputação. Você pode perder o teu negócio por um mau planejamento. Beleza? Mas faça a sua Black Friday. Você cria o seu planejamento, você cria o seu objetivo, você cria a sua meta. Então se ela estiver totalmente bem criada, você vai chegar lá, tá certo? E não se esqueça, dia 13 de novembro a gente tem o nosso webinar sobre alta performance. Então se você quer ter alta performance, participa do nosso webinar. Não fica de fora, não come bola, não deixa de participar, tá certo? Eu vou estar tá falando sobre alta performance, ao vivo contigo ali, a gente vai falar sobre fazer muito mais do que o arroz com feijão e vamos pegar o próximo vídeo aqui que eu esqueci novamente de olhar antes de começar a gravar mas vamos lá, tá certo? então o nosso próximo vídeo, ele sai sobre Black Friday, sai na no dia 12, tá certo? então dia 12 tem um vídeo e aí a gente vai falar um pouquinho sobre precificação dos produtos aí isso é importante também para a gente poder construir a nossa Black Friday, tá certo? Então dia 12, fica ligado, se você não tá inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like pro YouTube te avisar, senão ele não te avisa, cara, se você não der o seu like, você vai morrer esperando, ele não vai te avisar, se inscreve no webinário e vambora, fica comigo e partiu Black Friday.